Saudações, você está assistindo a DEC TV Esse é o programa Conexão Teológica Nós estamos numa série sobre virtudes Já falamos das virtudes teologais Estamos falando das virtudes cardeais. Hoje vamos falar sobre a virtude da temperança Está conosco o Edivaldo, o pastor Gilberto né, E nós vamos discutir esse tema é, Eu vou embasar, né, para começar a discussão Provérbios 25, verso 28 Como a cidade derrubada que não tem muros Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que, que você me diz isso aí, Edvaldo? Temperança, segundo a gente vai na raiz, é o autocontrole, a renúncia, é a moderação. A temperança doméstica, do, doméstica melhor dizendo, né, os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego a temperança leva ao caminho para o comprometimento dos deveres e para a maturidade é eu acho muito interessante essa definição de maturidade caminho para a maturidade uma pessoa temperante é uma pessoa que ela está caminhando para a maturidade né e para exercer todo o fruto do espírito necessita de temperança a pessoa tem que ter maturidade porque senão o fruto do Espírito na vida dela não vai ser acentuado, ele não vai ser percebido. Mas quando uma pessoa ela é temperante, todos os, os o dom o fruto do Espírito Santo, que também é temperança, ele vai ficar muito é, visível na vida dessa pessoa. Né? E é, é um exercício, né a temperança é um exercício na nossa vida. Muito bom. É, eu gosto muito de um texto de 2 Pedro 1, versículo 5 e 6, e está escrito assim, Vós também, pondo nisto com toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade. O presbítero Valdo falou muito bem sobre a temperança, e quando a gente olha a temperança como fruto do Espírito, né? a gente vai ver uma palavrinha grega aí, é gratéia, que está ligada ao controle de alguns impulsos, já algumas, vamos falar assim, dessa natureza humana e mais uma série de coisas que durante o programa a gente pode ir abrindo um leque aí, né, que é uma, é uma das virtudes muito boa e assim indispensável para nossa vida cristã, nossa vida cotidiana. Eu gosto dessa dessa etimologia e o verso aí verso 5, né, uhum. é, que vai falar, vai usar essa palavra, né? Só aparece aí lá em Gálatas 5, né, 23 é é, é, é é uma junção de duas palavras aí, né? Ego e Kratos, né? É, kratos, a gente sabe o que, que é, né? É, a democracia, é, meritocracia. Né? Uhum. Kratos, todo mundo tem uma, pelo menos uma, uma noção do que seja, uhum. né? É, é o domínio, é o controle. Né? A democracia é o controle da maioria, o domínio da maioria. Né? Então, é, é Kratos e ego. Né? Ego é, é... Todo mundo tem uma certa noção também do que seja, né? É, visto é, Freud ser bem né? conhecido, de, de, de muitos leigos até, né? gente que não, não lida com psicologia, sabe o que que é psicanálise, o que que é ego, alter ego, né? E, então é, é, seria o domínio, o controle de si mesmo, né? A, a palavra tem essa etimologia, né? Então autocontrole, autodomínio, né? Temperança e por que temperança é uma tradução bacana, né? Porque é, autodomínio seria é, eu tenho é, impulsos, né? Eu tenho paixões, né? E eu sou é, inclinado a essas paixões por causa dos impulsos, né e tal, é, mas como eu tenho essa virtude, né, eu me inclino para o bem, né, que é pode ser o contrário do que essa paixão está me direcionando, né? Então é eu exerço esse domínio sobre mim mesmo e decido não fazer, não é, não me lançar a essas paixões né? Muito bom Então autocontrole, né? temperança tem a ver com temperança E tem um valor tão precioso que o sábio em Provérbios 16, 32 Ele vai dizer O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas Porque vale muito mais controlar as próprias emoções Do que conquistar uma cidade O valor da temperança ele é melhor do que um grande guerreiro. Nós falávamos né, no programa passado sobre essa questão da força, da fortaleza, mas a temperança, ela vale muito mais do que isso, porque ela me dá o domínio, ela me dá o controle de todas as minhas emoções, como bem foi colocado. A gente já entra no campo da filosofia e nós cristãos acreditamos que toda essa coisa ruim do ser humano ela é proveniente da queda do homem, proveniente do pecado. E nós acreditamos que o fruto do Espírito ele acontece exatamente por isso. O ser humano ele conhece a Jesus, conhece a sua palavra, ele é transformado pela palavra, ele se torna uma nova criatura e agora ele é chamado, convocado a produzir o fruto do Espírito e dentre eles está a temperança. Que é o domínio próprio das suas paixões De toda coisa que o ser humano é inato no ser humano né? Ele já desenvolve isso E a gente entende que a temperança ela vem para moderar isso Para nos dar essa fortaleza Para nós trabalharmos em cima do fruto do Espírito A benignidade, a mansidão, né? o amor né? isso São coisas importantes na é vida le... de um cristão É legal quando a gente discute o fruto do Espírito né, Professor, nós estamos falando o fruto e não os frutos É errado a gente falar que não é mais de um, é um fruto é o fruto e esse fruto ele se desenvolve em nove características muito bem elaborada por Paulo e uma dessas características do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio a temperança o professor já foi mais a fundo aí na etimologia dessa palavra desse grego e importante que eu estava estudando sobre isso há um tempo atrás e essa questão desse dessa egratéia né, de desse desse domínio dessa temperança se a gente for pesquisar um pouquinho mais a fundo... Ela está ligada ao controle de paixões sensuais. Parece que é coisa nova para muita gente... Mas a verdade é essa... Que nós somos... Né? Vamos colocar esses impulsos... Então o Espírito, ele controla em nós... Através desse fruto do Espírito... Ele controla esses, essas paixões... Esses impulsos aí... Que podem tendenciar para coisas erradas... Né? É uma briga ali da carne contra o Espírito... Mas eu gostei... Me permita, professor... E, presbítero de volta, citar o um negócio que você falou ali, desse provérbio, eu acho muito legal quando a gente liga isso aí à cultura. Eu vou falar sobre dois guerreiros, dois, vamos falar assim, dois camaradas extraordinários na guerra. Um era um general mongol, Gengis Khan, e todos nós conhecemos a história. E o outro, um mais recente, Napoleão Bonaparte. Todos os dois operavam, se a gente fizer um estudo detalhado dos dois, todos os dois operavam assim, num, num domínio, num controle extraordinário da situação. Os caras conquistaram muita, muita terra, muito exército inimigo na época deles, exatamente por saber atacar na hora certa, por saber fazer a coisa na hora certa. E quantas vezes a gente é vencido pela ansiedade, né, professor? Né, João? Pois é. é Tiago 1,19, sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se porque a, a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. É, esse texto de Tiago é, vai falar sobre a operação da justiça de Deus né, naqueles que, que ele salvou, né, e muitas... muitas é, das vezes né, para é, que essa salvação seja operada efetivamente na vida do crente né, é, há quem não vai entender essa, essa linguagem que a gente está usando mas a salvação ela ela precisa ter uma operação efetiva né, é, quem estuda a soterologia há algum tempo tem tem noção do que a gente fala é, é, vai, vai, vai ser necessário esse que foi salvo atitudes né, diante da vida que mostram que ele foi salvo. Né? É, é, diz disso que Tiago está falando aqui, né, rejeitar algumas coisas às vezes vai ser necessário né, e se apegar a outras coisas é, que, que faziam, que não faziam parte do nosso cotidiano. Né? Às vezes é, a pessoa é salva e e ela estava pegada a uma série de coisas que é, vícios mesmo, né, que levariam ela à perdição, né, e a salvação vai trazer uma mudança de rumo, uma mudança de rota, né, e esse esse salvo ele vai precisar ter essa virtude da temperança, uhum. né, ele vai precisar dosar as coisas, né, para decidir bem para onde ele vai, com que rumo ele vai tomar, né a temperança é, é, é uma virtude é, muito útil para o novo convertido, não é isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo, capítulo 9, versículo 27, falando dele mesmo, vai dizer assim, ó, Eu castigo meu corpo, como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. De outro modo, temo que, depois de ter pregado... Aos outros, eu mesmo seja reprovado. Aqui dois exemplos que ele vai dar. Ele vai dar um exemplo de um atleta. Aquilo que o pastor Gilberto gosta muito de citar, que é a repetição, é que vai nos fazer chegar ao êxito e chegar a, a grandes conquistas. É a repetição. Como um atleta, ele entende que ele precisa mortificar o corpo dele. Aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, ele precisa de viver. Mas ele sabe que dentro dele existe um ser. Na filosofia pode chamar de ego, superego, o eu interior, né? Nós falamos do velho Adão, nós que chamamos de velho Adão, né? O, o, o velho Adão que ele foi morto quando nós nascemos de novo, mas ele está dentro de nós, ele pode reviver. E a temperança vai me dar a ferramenta necessária, a moderação, né? É, a maturidade vai me levar a entender que eu não posso deixar que essas paixões, essas aptidões, elas venham a aflorar dentro de mim. Para que isso aconteça, eu preciso de quê? Do domínio próprio, do autocontrole, de me controlar diante de todas as situações. E cada um sabe aonde é o seu ponto fraco. Alguns é, não conseguem controlar a aptidão carnal, sexual, como bem falou, o pastor, outros a velha natureza de jogos de azar a, a, aquela, aquela pessoa que tem a boca torpe né, que não consegue ter uma conversa sadia aquela pessoa que tem é, o mal, os maus costumes outras que foram é, devido ao uso de bebida alcoólica não consegue controlar a, o uso do álcool, pessoas que são voltadas à promiscuidade né? quantas não são as pessoas devido a a facilidade hoje do, do, da tecnologia nas nossas mãos e da rede social, que tanto tem coisas boas como coisas ruins, a, a quantidade de pessoas presas na prostituição, né? na, na pornografia propriamente dita, não tem controle, tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, olha, eu não consigo controlar, volta e meia eu vejo me caindo no mesmo erro da pornografia, outros de coisas que não são lícitas, né, voltar os olhos e tantas coisas que as pessoas são apegadas, né? E a temperança ela vem para quebrar isso, né? O fruto do espírito, como bem diz o pastor, que isso é um fruto só. Mas a temperança ela é tão importante, o domínio próprio, porque não adianta eu ser uma pessoa benigna, eu ser uma pessoa bondosa, eu ter amor, né? Eu, eu ser uma pessoa caridosa, mas eu não conseguir dominar a mim mesmo. É o que Paulo está dizendo? Eu trato como um escravo, né, que tem que ficar sob meu meu jugo, né. A gente volta para para a Bíblia, escravo daquela época, ele era quem dominava, ele era o seu senhor. E nós temos um senhor que nos domina, que é o Senhor Jesus, né, que é Deus. Então, nós estamos sobre o domínio de Deus. Nós colocamos a nossa carne sobre o domínio de Deus. É tão interessante quando você traz essa esse esse domínio, essa temperança, né? Você é tão profundo, professor, que de vez em quando eu vejo muita gente falando, Não, eu sou muito franco, eu sou direto no falar, eu prefiro ser direto no falar do que, do que ir embora com aquele engasgado e tal. Hum. O excesso de franqueza é um pecado. Você vai ser duro. Isso é falta de temperança. Você está extrapolando. Né? Nós temos um limite. Eu gosto dessa expressão limite. Até na, até na nossa, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, a gente oscila. É a mesma coisa que eles amam, o eletrocardiograma oscila. Então, tanto é que se você for um psiquiatra e vai te falar isso aqui. Se você oscilar muito para baixo, você cai na depressão. Se você oscilar muito para cima, você cai numa mania. Então, você precisa estar o que? Entre as duas linhas ali, ó. Isso é um domínio próprio. A própria pressão arterial mostra isso pra gente, né? E quando a gente traz isso pro lado espiritual, para nossa vida espiritual, a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu posso falar isso, né? Uma pessoa que eu vejo assim, que mantém uma constância, nós já citamos isso aqui, né professor? Já falamos isso aqui para a Esbita de Valdão. vocês conhecemos. Uma pessoa que eu posso citar, que está aqui no nosso meio, né que está entre nós, o irmão Albino. Pensa numa constância, aquele equilíbrio, sabe? A vida inteira é aquilo ali, isso é tão legal quando a gente observa isso e traz isso para a nossa vida, isso é maravilhoso. Né? Faz parte dessa temperança do domínio. É, o apóstolo Paulo diz aqui aos Tessalonicenses né, no verso 4 do capítulo 4 é, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus é, em outras palavras ele está dizendo que cada um saiba controlar o seu corpo <risos> em santificação e honra né? é, não como aqueles que desconhecem a Deus então é, é é disso que nós estamos falando hoje, né? dessa é virtude nice. da temperança, capacidade de autocontrole. Né? Nós precisamos ir para um breve intervalo, continuem nos prestigiando, nós voltamos já já.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 Voltamos com conexão teológica. Hoje estamos falando sobre a virtude é, do autocontrole, né, da temperança. E nós estamos no segundo bloco discutindo sobre temperança. Nós falávamos é, dessa relação né, da, da salvação, né, o, o que é salvo por Deus, né, ele mortifica o velho homem e vem à tona, né, vem à vida um novo homem, né, que foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo, né, é, demonstrando que o que o apóstolo Paulo mesmo já já escreveu, né, que é, para que haja ressurreição em Cristo é preciso mortificação em Cristo, é, é preciso morrer para ressuscitar, é uma coisa óbvia, né, uhum. é, mas Paulo ele ele faz questão de dizer e às vezes é preciso dizer o óbvio, né quanto a, a, ao que foi falado, que me veio um insight né, na, na, no primeiro bloco aí sobre a língua, né, não sei, eu acho que foi o Edivaldo que falou, né, pessoas que às vezes é, tinha uma linguagem torpe, né? É, e existe algo mais difícil de controlar do que a língua? É interessante. E Paulo escrevendo a Timóteo, segundo a Timóteo capítulo 1, versículo de número 7, ele vai dizer, ó, pois o, o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse Espírito de equilíbrio, de domínio próprio, ele vem de Deus, porque como nós dissemos na, na questão do homem natural, do homem comum, ele age segundo as suas concupiscências, segundo a sua vontade, né? ele age é, da forma da natureza humana, Agora, uma vez que nós fomos é, alcançados por Cristo, nós encontramos Jesus, que nós fomos salvos, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nós recebemos a adoção de filhos através de Jesus, agora nós precisamos nos portar como Ele portou. Porque Cristo ele vai nos ensinar a ter temperança, Ele vai nos ensinar a ter equilíbrio. Jesus teve em situações que qualquer ser humano normal, perderia o equilíbrio, mas ele sempre permanecia equilibrado. Né? Uma cena que eu acho muito é, importante é quando ele está ali diante dos magistrados, né? das autoridades da época, né? e então vão dizer para ele assim, olha, está todo mundo te acusando, todo mundo falando, e você não vai abrir a sua boca, né? você não vai falar nada, você não vai se defender. Quem não deve nada não precisa se defender. Né? E eu acho o equilíbrio, a serenidade de Jesus mediante as autoridades, sendo injustiçados sendo levado para a crucificação sem pecado algum sem dever nada isso me chama a atenção, porque a, a hora que nós perdemos a, a compostura, podemos assim dizer né, é quando nós somos acusados de algo que nós não, não fizemos é a pior coisa que tem no mundo é você ser acusado de algo que você não fez aí você né, a primeira reação vem por aqui né? por aqui, né? mas Jesus ele é? permaneceu calado ele não... Tanto que o cara vai olhar para ele e vai olha, eu vejo que esse homem aqui não fez nada. O que está acontecendo aqui é um cenário de inveja. Eles estão invejando ele e querem achar a ocasião para condená-lo. É, tem um provérbio que, que diz o seguinte, que até o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio. <risos> olha a força disso aí, até o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio. A coisa mais difícil de controlar, são duas coisas, né? é controlar a língua e controlar o pensamento. Mas o pensamento você ainda controla ele com a ação da palavra de Deus. Se, sou, se a sua cabeça, sua memória estiver cheia da Bíblia, seu coração, mente, estiver cheia da palavra de Deus, os seus pensamentos podem ser controlados. Agora, falar, verbalizar, todos nós somos tentados em fazer isso. É, eu, não, eu não lembro mais quem falou essa frase, não sei se foi Rainha Elizabeth, não, não me lembro mais, não lembro mais. Mas ela falou o seguinte, uma pessoa, uma mulher falou, o que te irrita te domina. Faz um exercício para você ver se aquilo que irrita não domina. A gente não consegue controlar. E a primeira ação é verbalizar e falar. É, o, o ato de falar ele precisa ser muito pensado. Principalmente é, quem exerce um cargo de liderança. Vamos falar nós, por exemplo A gente mais ouve o que fala Incrível isso, né? Jesus foi esse mais ouviu o que falou A gente foi olhar os, os feitos de Jesus Porque exatamente Vamos tentar fazer o um, um dia eu um café com os amigos, irmãos, crentes Eles estavam num propósito de ficar em silêncio Um dia Olha o tanto que ser é difícil A gente não consegue ficar calado né? Se exercitar Se parar assim, sem mais escutar. Agora um segredo quem consegue dominar isso aí, rapaz, tira muito pro ver de conversa. De repente você é. começa a conversar, você fala, opa, isso aqui eu não posso falar. Você tem um controle. Você sabe o que você falar, você vai criar um maior tumulto. Você vai e não fala. Depois que você sai dali daquela situação, você não venci essa. Não precisa de verbalizar, não precisei falar. Então a partir daí é um exercício. Aí que entra a ação do Espírito Santo. Né? O fruto que a gente começa a ser dominado por essa por essa ação maravilhosa do Espírito Santo, por esse fruto, e a gente vai... É interessante exercitar. que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão lutando para não perder o direito de falar, o direito de, de, de poder se expressar. Exatamente. E é interessante que eu nunca vi uma época em que as pessoas podem se expressar tanto, devido à grande mídia, à internet, devido aos meios de comunicação. Mas você já parou, quanto é fácil hoje nós nos expressarmos? Quanto é fácil hoje nós lançarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos, quanto está sendo fácil a gente poder propagar uma ideia, talvez não seja nossa, mas é fácil propagar. Sim. Eu posso pegar a ideia de alguém e propagar essa ideia. Eu posso defender bandeiras, eu posso defender partidos, mas um é, é, a gente precisa. O que a gente precisa é ter temperança ou saber medir, moderar, né? Se, se, se a temperança é moderação, o que está faltando então no meio desse turbilhão de movimentos que a gente observa, é moderação. Não está tendo moderação. Não está tendo temperança. Ah, o estupim está curto demais. Isso é quando tem estupim. Né? A temperança então, é justamente esse, esse caminho do meio. Esse aí, caminho né? do meio, ah, esse é caminho de, de, de equilibrar. Vamos, vamos, vamos pôr na balança, vamos, vamos pesar. Né? E isso, infelizmente, não está tendo, professor. É. É, o Professor, deixa eu só é, pegar esse gancho que o, o presidente falou aqui agora. Paulo falou assim, ele escreveu isso. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Entra nisso também. Eu não estou dizendo que eu quero fazer uma aplicação desse texto. Eu posso fazer todas as coisas. Se a gente quiser fazer qualquer coisa, eu posso fazer. Não é? Deus nos é um doutor de livre-arbítrio. Apesar que muitos não creem dessa uhum. forma, mas Deus nos é um doutor de livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu quero ou não fazer aquilo, mas todas as coisas me são listas. É exatamente essa característica do fruto do Espírito, esse domínio próprio, essa temperança que vai nos pautar, que vai nos parametrizar. Por isso que eu volto a falar, o homem precisa ter limite. Eu, eu não consigo entender essas questões. Ah, eu, meu nariz apontou para lá, eu vou. Eu não tenho uma liderança espiritual, eu não tenho alguém que me controla, eu não tenho alguém que domina ali os meus passos ali. Eu não consigo entender isso no, no mundo evangélico, né? no mundo gospel que a gente vê por aí afora hoje. Não fala disso não, mas precisa... Esse assunto ele é muito precioso e precisa ser falado mais e mais vezes. É. O Aristóteles falava isso, né? Que a virtude está no meio, né? A gente falou isso aqui em outros, em outros comentários aí sobre as virtudes. Talvez ele tenha lido Provérbios 4, né? Verso, é... Verso 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita. Nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Parece que ele está dizendo justamente isso, né? que a virtude está no equilíbrio. Né? Você pode ir por aqui e pode ir por aqui, mas você decide viver uma vida equilibrada. Né? e Nem tudo que você tem vontade de falar precisa ser dito. Né? Tiago, né? São Tiago, nos garante que não existe homem que consegue dominar sua língua. Né? Mas é, é dever nosso, pelo menos, se empenhar em fazê-lo. Né? É tão interessante porque o é, domínio próprio ele cabe em todos os lugares. né? E, na verdade, as virtudes são cardeais exatamente por isso, para apontar caminhos. O, o, os pontos cardeais são, são direções que nós temos. Né? Então, para ter um direcionamento dentro da temperança, aí você começa a pensar, poxa, eu preciso agir com temperança dentro da minha casa, junto com os meus filhos. Eu preciso de agir com temperança com a minha esposa. No meu grupo, na igreja, eu preciso estar também com esse sentimento de, de moderação, de ser uma pessoa que vai moderar. A gente vê é, em qualquer lugar várias mentes pensantes, vários opiniões diferentes, né, várias contradições, né, coisas que eu concordo, que eu não concordo. Né, eu tenho liberdade para isso. Eu preciso, então, ter essa mentalidade de que quando eu desenvolvo esse fruto, essa coisa tão bonita que é a temperança, eu preciso estar disposto a aplicar isso na minha vida, no dia a dia. Porque falar assim que eu sou uma pessoa moderada é fácil, mas e na hora do embate? Hum. E na hora que eu vou precisar aplicar isso na minha vida? Porque o fruto do Espírito é algo que não é eu que digo que tenho, é as pessoas que vão ver em mim. Quando você olha para uma árvore, você diz: olha, é um pé de manga, né? É um pé de jaca, né? É um pé de limão. Você só sabe se você vê a manga. Se você, você vê, vê a manga, <risos> né? Então, assim, algumas características, né? Dela, né? Mas a, a ação em si é o fruto, né? Então, a gente precisa muito desenvolver isso nesses dias tão turbulentos, né? Onde a, a humanidade ela anda a com os nervos à flor da pele, né? é. podemos assim dizer. Só citar aqui para quem está acompanhando a gente, né? nós estamos falando o tempo todo aí de fruto do Espírito, né? Gálata, o texto é Gálatas 5, né? verso 22, 23. Né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, eh, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. É né? Ou domínio próprio, depende da, da versão aí. É disso eu, que a gente está falando. Isso é bom. Uma boa lembrança. De repente, alguém está começando a ser se agora, né? E é bom a gente lembrar. Eu quero trazer esse exemplo prático que o presbítero de volta falou aí. É, eu, enquanto vocês estão falando aí, a gente vai pensando um monte de coisa. É. A mente funciona. E é legal isso aí. Trazer isso para a gente é o seguinte: é trazer um exemplo prático para a gente. É, quando a gente fala desse fruto do espírito, da característica do fruto do espírito, não. É alguém que domina a gente, alguém superior que domina. Então vão trazer isso para os nossos, vão trazer isso bem prático. Alguém, por exemplo, que é, um, que é um motorista de um aplicativo, ou é um motorista de um táxi, geralmente os motoristas mais educados, eles abrem a porta e deixam a pessoa entrar, principalmente se for uma mulher, né, uma senhora, isso é por educação que as pessoas fazem isso. Ele, ele tem um controle, ele sabe que precisa fazer aquilo. Esse mesmo motorista, se a esposa dele for entrar, será que ele abre a porta? São situações, o mesmo motorista, o mesmo veículo, mas pessoas diferentes. Essa temperança, esse, essa característica desse, dessa virtude, ela opera em todos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então quando a gente traz um exemplo desse, você aí peraí, mas com alguém eu faço isso, com fulano eu não faço isso, peraí. não está sendo dominado, ele não está sendo controlado. Ele está indo em um impulso ali, que ele está ele tá, ele tá agindo por conveniência, simplesmente. Então essa característica do espírito, desse, dessa, dessa característica mesmo, até mesmo dessa virtude, ela trabalha em qualquer ponto, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, independente da situação, de dia, de hora, de instância, de momento. E e é, é tão vai, interessante né? que a gente vai, vai falando e vai entrando no assunto, uma coisa que é muito confundida com domínio próprio, temperança, é a ética. Uhum. A ética ela é confundida, porque a ética... É, padrões, que podem ser padrões morais ou padrões é, profissionais que eu vou seguir Que vai me dar uma conduta que vai me fazer parecer que eu seja temperante Por exemplo, se eu sou um profissional, como você falou Um motorista, um chofer, né, chamava de chofer Eu tenho que agir como um chofer Tenha, a, Eu tenho uma ética a ser seguida Se eu sou um médico, tem uma ética médica a ser seguida né? Se eu sou um profissional liberal, tem um parâmetro ético Agora, quanto cristão, existe a ética cristã. Uhum. Eu agi dentro de um comportamento cristão. E o comportamento cristão exige que eu tenha temperança. Mas nós estamos indo mais a fundo ainda. Nós estamos falando de algo que é fruto do Espírito Santo. Não é só uma questão normativa para mim agir. Mas eu ajo porque eu sou transformado pelo poder do Espírito Santo e eu ajo assim. Tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas é, que... É, perto das outras pessoas, ela se porta dentro de uma ética. Aí você pode pensar, nossa, essa pessoa é uma pessoa temperante. Talvez não seja. Talvez é um comportamento que ela tem ali por causa daquela causa. Mas nós estamos falando de algo que vai muito mais profundo que isso. Nós estamos falando de algo que norteia a nossa vida, que domina a nossa vida. Aquilo que você está falando é o domínio próprio. Uhum. O meu eu, Edivaldo, talvez não tenha força para agir dessa forma. Mas através do Espírito Santo, ele me dá força... Como uma pessoa transformada, regenerada, eu vou agir de forma que vai agradar a Deus nos moldes da palavra. É claro que vai parecer uma ética cristã, sim, mas não é só uma ética cristã, mas é um estilo de vida. Um né? modus é um modus vivente. É, bom. Na, na, na sua suma teológica, né, Tomás de Aquino, ele faz uma diver, diferenciação aí. Né, ele, ele vai chamado de continente, né, ele vai falar do temperante e do continente. É, aquele que, aquele que, que tem continência, né, ele faz, é, dependendo da situação, ele faz por motivos até egoístas. Né? É, agora, aquele que é temperante, aquele que tem a temperança, não é que ele, é ele tenha um vício ou já teve um vício e ele vai empreender um esforço muito grande para... É, não ir em direção àquele vício, e em direção oposta, né? é, demonstrando temperança. Né? Ele, vai, ele, vai, ele vai dizer que isso é natural de quem é temperante. Né? Quem, é, quem está na continência é que às vezes empreende uma luta contra si mesmo, né? entre é, agir bem e agir mal né? Na, nas, nas palavras dele né? é, indo em direção a esse vício ou em direção oposta né? então, mas aí para fazer isso ele tem uma luta ferrenha com ele mesmo com o seu próprio ego né? é, com o seu próprio eu quem é, vive quem anda em Cristo quem anda em Espírito quem anda em amor é, dizendo tudo isso estou dizendo a mesma coisa né? Talvez não tenha essa luta tão constante assim é, Se já caminha em, em Cristo há algum tempo né? Isso passa a ser natural com o tempo né? Ele passa a agir bem, passa a agir com virtude né? De acordo com o tempo A gente já fez essa, essa comparação né? O pastor já fez com o atleta né? é, Hoje nós fizemos a comparação de novo né? é, é, Aquele atleta virtuoso é o atleta que passou mais tempo treinando né? É, o Michael Jordan, imagina quantos treinos né? usa em Bolt, imagina quantos treinos. Né? Tiger <risos> é, Woods você pega no golfe, quantas é. horas de treino? Horas e horas treinando, que é uma coisa chata de se fazer. Né? Treinar. É, se você pensar num músico virtuoso, né? pensar num Mozart, né? é, pensar num Paganini, dizem até que fez pacto, mas era um músico virtuoso ensaiou tanto, né? Ele tinha tanto domínio do que estava fazendo, né? Isso é domínio, controle, né? Que é virtuoso. A gente chama de virtuoso é alguém que está é, no caminho da virtude. E o resultado seria é perfeito, né? Eu li recente agora que Yanni Média de 8 horas de ensaio de treino por dia O resultado você vê num show Você vê num, numa é, apresentação, apresentação Que é, apresentação é maravilhoso né? É o é que dos visão. nossos aqui né? não não é? Arthur Moreira Lima e Amandu Costa né? Essa é gente, muita gente é gente fora gente. da curva Porque Exato, passa muito tempo ensaio, é exercendo, Exercitando né? Né? É. Agindo Para que a virtude seja natural Fechando pastor Hernandes Dias Lopes Eu li sobre ele Que ele não prega, ele não sobe em uma tribuna Antes de ler um texto, pelo menos 65 vezes. né? Por aí você vê a qualidade, né? a dedicação e o resultado. Isso aí é maravilhoso. Para encerrar, Salmo 31, verso 1. No Senhor eu me refugio. Não permita que eu fique sem esperança. Mostre a sua justiça e livre-me. Eu acho que, assim como o salmista, dentro da questão da temperança, nós temos que pedir ao Senhor que nos livre da intemperança da raiva da ira da cólera né da, do pensamento torpe eu acho que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê temperança e nos livre dessas situações e o Senhor falou algo que é de extrema importância para quem quer viver uma vida temperante se alimente de coisas boas nós estamos aqui oferecendo né e, e falando em cima da palavra de Deus que é a palavra de Deus então Saia dessas coisas ruins, desse, desses ambientes ruins. Se você tem algo que te domina, fuja. Né? A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Se tem uma coisa que a Bíblia nos faz para fazer, fuja da aparência do mal. O diabo a gente até resiste e ele, fugir de, ele fugirá de vós. Né? Mas as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nós temos que fugir da aparência do mal. verdade. Pois é. Os filósofos dizem que a temperança é o domínio... É, o autodomínio com relação às próprias paixões né? É, os teólogos vão dizer vão chamar paixões de outra coisa de carne é, Romanos 8,8 diz que quem anda, né? 8,8 portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? por isso que nós devemos andar em espírito então é, desenvolver essa virtude é se achegar a Deus né? porque Deus vai nos dar as condições para isso, não é isso pastor? Verdade, eu encerro minha participação falando o seguinte, Salomão foi muito sábio que ele, quando ele falou no provérbio também que a luz do justo é como, como a luz da aurora, vai brilhando dia a dia até chegar dia perfeito. Virtude é isso aí. É trabalhar um é pouquinho caminhada. hoje, amanhã é uma caminhada. É algo paulatino, gradativo. É muito isso. Bom. Aí. Nós encerramos assim o programa de hoje. Né? É, aguardamos vocês, continuem nos prestigiando o próximo vai ser sobre justiça nós encerramos essa série para começar uma outra é, e nós aguardamos, contamos com a sua presença é, sempre nos prestigiando com a sua audiência até lá natural você é ser humano olha esse travesseiro vai desabafando olha conta tudo pra quem sabe ouvir ora que essa seja a sua forma de agir enquanto você fala Deus fica te observando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 SAY